Apresentando. Eu, papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba, Jujuba Nanica! Fazendo isso para mais um vídeo de hoje, pensando, aqui. Estamos aqui para gravar resgatando meus 504 Robux, como prometido. Porque hoje nós vamos resgatar 504 Robux e hoje nós voltamos o canal. É. Calma aí, deixa eu levantar que eu tô muito baixinha, né, gente? Beliz é, 2022 pra vocês. Esse é o mês do meu aniversário. Então, sim, tá perto. Mas, bom, gente, é, nós vamos resgatar 504 Robux é, pra logar com o seu Roblox username. No caso, seu nome do Roblox. É aqui, ó. Mas, para você entrar pelo, pelo Roblox, pelo Google, pelo, pelos outros lugares, vocês vão ali em cima em Your Account. Aqui vai ter Roblox username, Google, Join, Join, in the user, and Gente, vou continuar falando toda vez que eu ver vocês. Nunca botem a senha do seu e-mail em qualquer site, tá bom? Eu vou logar com meu um e-mail aí. Todo mundo sabe. <risos> Bom, gente, estamos aqui logados. Depois de É. É isso. Bom, estamos aqui logados. Vamos logo, né? Vamos celebrar. Vocês vão aqui em Witch Drain. Eu lembro não. Eu lembro sim. Entendeu? Vocês vão botar o nome do seu username aqui, tá? Que é de uma escrita que eu tentei dar pra ela, né? Aqui está... Aqui, ó. Deixa eu trazer pra vocês, que eu não sou também inglesa, né? Passo 1. Um, digite seu nome de usuários do Roblox. LBLX. Roblox. Passo 2. Insira o de você deseja sacar. Vamos aqui. Vou ter em inglês, que senão pode até bugar. 504, que eu quero 4 também. Uh, aí vocês vão em it. Por favor, seleciona um jogo. Ah, eu tenho que criar o um jogo, né? Vou clicar aqui. É só que um VIP criando o jogo. Criando um game pass. Vamos pelo VIP que tá escrito fácil. Devido ao limites do servidor VIP, vamos tentar de baixo. Que eu quero resgatar 500, tá bom? Criar passe de jogo. Vocês vão clicar aqui. Já vai aparecer. Aqui. Aí vai ter... Cadê? Aqui. O primeiro eu preciso... Vocês vão em... É, aqui. Pode ser aqui também, gente. Vocês não precisa clicar lá. Vocês vão em My Creations. Experiências. E vão criar um novo jogo. Porque não vai ter nada. Se você nunca entrou nesse modo. Vai aparecer mais ou menos uma telinha do Roblox. E umas coisas que vocês sabem passar. Esse aqui eu vou deixar de off. Nós vamos abrir Roblox Studios. Eu escolhi o passe de jogo. Tá bom? Que eu quero resgatar todos. Bom, esse aqui é meu usuário lindo, maravilhoso. Igual eu. Por favor, selecione o jogo. Esse não é o jogo. Ok. Eu vou ter que criar o passe. Coloque no i. No ícone de configurar Gente, isso aqui, 700 reais 720 reais Vai ser o valor do Game Pass, entendeu? Só que, tipo assim, como o Roblox é Meio que o Game Pass do Royale High Vamos fazer assim É 100 reais 100 Robux Eu vou ganhar 10, 20, 30 Se é 500, eu vou ganhar uns 300 Por aí 200 A maioria vai pro Roblox Bom Aqui o nosso já abriu. Eu não eu tava tendo uns um probleminhas, mas eu consegui arrumar. Mas aqui vocês vão escolher qualquer um. Aqui vai ter meus jogos. Eu só vou tirar esse só para não aparecer. Sim? Aqui, ó, vai aparecer aqui ou, ou seja, vão ser direcionados aqui. Se aparecer aqui, cria novo jogo. Se for aqui, pode escolher qualquer um. Eu vou em criar novo jogo, se caso aparecer ali. E beijo, é o que, pra mim, carrega mais rápido. Eu acho. Carregou? No item de configuração. Aqui. Salvar. Vamos botar... Vídeo para conseguir. Carinha? Oi, oi. Criador eu. Aqui, não sei se não mexe nada aqui embaixo vídeo aqui. Pronto. Aí vocês vão fechar e vai abrir aqui de novo em configuração do jogo. Vão aqui. Cadê? Aí aqui, vocês vão em permissões e quem pode jogar o jogo? Público. Vocês vão salvar depois. Aí vocês vão em monetização. Não precisa disso. Porque o nosso é criar passe de jogo. Aí nós vamos vir aqui. Eu não sei se o servidor privado conta como server. Não. É. Vamos salvar aqui. Pronto. Nós vamos só dar um aqui um F5. Vamos botar meu usuário. F4. Okay. Vídeo para conseguir. Pera... paz aqui. Game Pass. Aí vai ter que botar o quê? Ah, verdade, gente, mouse. Eu vou abrir o jogo, cadê? Como? Não, cadê? Cadê? Meu joguinho, meu joguinho. Abre Roblox. Ir em, cadê? Perfil, jogos, avatar. Criar. Vocês vão aqui. Aí deixo em público, save e back. Esse aqui, servidores. Cadê a loja? Adiciona peça. Uh, cadê? Aqui. E aqui no meu avatar do Roblox. Vamos salvar a imagem dele. Meu cabelo tá muito bugado. Aqui, escolher arquivo. Cadê? Cadê? Aqui. Oi. Tudo bom? Esse PS é pra isso. Preview. o uh, Upload. Pronto. Configuração. Promoções. E tem a venda. Vocês vão aqui, gera, vai, vai já em geral. E promoções. Aqui vai aparecer o preço. Vocês vão botar o preço que tá lá, gente. Eu tô fazendo isso aqui tudo no improviso, eu nem sabia. 720. É o valor que tá aparecendo pra mim. Rendimentos do criador, 70%. Eu vou ganhar 504. É. Aqui, ó. Salvar. Atualizado com sucesso. Uau, vamos, né? Só pra, né? E agora, processo Rich uh! Drain. Aqui, ver... Aqui, ó. Pendentes, ó. Robux pendentes não incluídos no seu total. O lançamento do disco que pode demorar. Eu estou com quatro. Aqui, gente, como vocês podem ver na minha... Nas minhas transações, tá aqui a pendentes 504. Pendente quer dizer que ainda vai chegar. Então, vai demorar uns certos dias pra isso, entendeu? No dia anterior. Aqui, ó. Pendente, entendeu? Aqui, ó. Pronto. É isso. Vamos ver aqui? Vai demorar. Ô, gente, vai demorar uns dias? É uns 3, 5 dias, 4 Às vezes até demora mais Uns 14 Às vezes já demorou Mas, gente, é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Daqui a... Ao... Quando chegar o robux Eu vou já pegar o gravador Pegar o webcam Já vamos gravar, entendeu? Mas Então, pessoal, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente Se inscreve no canal, deixa o like Se Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Yeah! E é isso, fiquem com o vídeo.